steel frame na obra. Hoje a gente está numa obra muito bacana, vê se vocês estão escutando esse barulho. Mas a gente está fazendo um prédio de steel frame que vai servir para uma novela, não posso falar para qual, tá bom? E o pessoal está testando, olha que legal, trocar os cenários de madeira por cenário de aço. Eu vou começar a vir aqui toda semana para mostrar para vocês a evolução da obra. Olha só, por enquanto a gente está com todas as paredes em pé. E é um prédio, né, que tem três andares e o pé direito é triplo. Ele vai ter vários mezaninos interligados. Então vocês conseguem ver o quanto que as paredes são altas. Então, ó, pilares, vocês estão vendo? E esse aqui que vai ser o salão principal do prédio. Depois, que estiver é, pronto, vocês vão entender melhor o que, que é. Então, ó. O interessante é que o prédio, vocês estão vendo parte dele é enterrada, porque tem um sótão, tem uma parte de baixo. Então por isso que ele ficou até super alto. A gente tem uns pilares de contraventamento, vocês vendo, que ajuda a estabilizar a parede alta e segurar por causa de carga de vento. Então, ó, só pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? É a contraverga da porta. A gente tá numa porta, janela, eu não sei, vamos ver depois o que é. E aqui é só um fechamentinho pra poder fechar a porta. Então, não, necessar... não necessariamente... A treliça precisa ficar certinha acima da porta. Aí a gente tem o X, o David, os meninos tentando tirar a água da chuva ali, ó. Mas vai ficar uma obra bem bacana, vocês vão ver só. Ó, pessoal, agora então eu tô na estrutura, meu bem, vocês estão vendo? Então, olha o detalhe dos reforços, né, com a chapinha, as conexões. É muito importante vocês seguirem isso, porque foi o com indicando essa quantidade de saracujo, você tem que usar a quantidade de saracújo. Não é três puras no embobeira do calculista, vocês estão vendo? Oi, pessoal, eu tô agora com o Buchicho. Ele é o líder de equipe que tá comandando essa obra de steel frame muito bonito, e bacana que grandona que a gente tá fazendo, né? O Buchicho, inclusive, fez a obra da Torre de TV, que tem aqui no canal, que eu mostrei o vídeo pra vocês. Ele foi que montou aquele prédio grandão e agora ele tá montando esse pra gente. Buchicho, conta como é que é o processo de montagem, como é que você monta a estrutura. A gente. Tem que pré-moldar toda a estrutura. Então você pré-monta toda a estrutura primeiro, no sim, chão. Sim. Aí depois reforçamos todas elas, treliças e painéis. Então você olha no projetinho, o que tem reforço de fita, mais parafuso, e você coloca. Sim. Aí a gente deu uma. Agora finalizamos todo o processo uh -huh. para poder verticalizar. Agora estamos na etapa de verticalização. De todos os painéis uhum. e agora e aí você precisa das mãos francesas para verticalizar sim, né sim com todas as mãos francesas para dar esforço isso aí agora vamos começar o processo de usar a treliça finalizar os painéis para poder a gente concluir essa obra e aí. depois você bota primeiro toda a estrutura de pé para depois chapear sim toda ela inclusive aí... o telhado o telhado e quando verticalizou travou tudo a gente chapé externo depois interno ah então tá bom e o telhado vocês botam que horas Sim, o telhado a gente vai, mais dois dias a gente vai iniciar o telhado hum. pra ter toda a estrutura coberta pra poder fazer a parte interna. Ah, é verdade, porque tem que fechar o telhado só pra fazer a interna, né? Sim. Então é tá isso. bom. Ó, então semana que vem a gente tá voltando aqui, o X também vai estar com a gente, a gente vai ver o que, que a obra andou, o que, que a obra evoluiu, e vocês vão ver a diferença que faz.